E hoje eu vou jogar nas ranqueadas. Mas antes eu vou mostrar um setup do MF para pegar aqueles oponentes que só levantam no pulo e no back dash. Configurei aqui o boneco do treino para dar backdash dash quando levanto. O que vai fazer é dar o dash e o pilão aéreo instantâneo. Como back dash é como se fosse um pulo mais rápido, o pilão aéreo vai pegar. Olhem só. Não precisa nem estar no campo, O mais importante nesse tap é fazer o pilão aéreo assim que o Zangief sair do chão. Nem muito rápido e nem muito demorado. Outra alternativa contra esses players que levantam no backdash é dar o um chute forte do sangue. Se você fizer na hora certa vai pegar um crush counter e você pode dar ainda mais dano e pressão. E agora vamos para as ranqueadas! Enquanto isso, na sala de justiça! Round 1! Fight! Akuma veio todo produzido para esse jogo. Toma aí, ó. Vai morrer! Ah! Ei, olha! Viu que ia ficar tonto! E agiu Muito bem Vai Morre okay. Esse Akuma aqui tá Bem pensado Eu Não vou ficar jogando que nem um doido Ah. Olha. Roubinho um bonito. Vem que vem. Soltei meu VT. Vem parar aqui, minha condução, vem. Pra gente acabar logo essa. <risos> Só. Nossa, eu não posso. Puxa vida, o cara virou. Quer ver? Ah! Eu tenho que ir pra cima pra não morrer. Não. O miserável é um gênio. round o cara tá jogando bem, não é? O desesperado não deu farofa. sai Morre logo. A chance do setup. Ai. Ai, ai. ai foi esperto. Tá bem decisivo. Minha, saiu do meu pilão, safado. Aí não, né, meu amigo? Ele da magia na cara do Zangief. Pulando ainda? O que você vai fazer? Ah! Vem logo! logo! Bom, amigo! Já foi os pontinhos. Round one. É, tô vendo que esse cara joga bem. Não é um desesperado, ainda não deu farofa. Eita, preciso reagir, ó. O cara não gostou com o ganho, não. Também que vai gostar. Chega, preciso fazer alguma coisa. Não vou perder de perfect lá ó, tá acima. Ai ah. é ah, é que eu tô chegando, amigo. E aqui tem tudo. Ah, fugiu, né? Eita Você só tem um risco de vida <risos> Ai, boa Ai, boa vida Ele deu o combo Round two. Pra cima aqui Vai falar lá. É Fazer mais dois pontos aqui pra vencer. Eita. Obrigado, amigo. Você é um. Aí não, né, amigo? <risos> Eita, é decisivo aqui. Ah, tá fugindo, né? Tá, esse cara tá esperto Ele tá jogando bem É o jeito eu oportunidade de cair já com tudo aqui Enfrentá-lo Vai Dá Sua mãozinha aí Olha Só o risco Eita! Preciso ficar esperta! Ai, que eu soltei o meu VT. Não pule! Se pular, morreu! Vai! Pula aí! Nossa, o cara jogou bem, viu? You win. Mas valeu! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais! Tchau!